Olá, começa agora o Murilo da Redação desta quarta-feira. O ex-governador da Paraíba, Roberto Paulino, pode ser o primeiro pré-candidato a senador na chapa de Zé Maranhão. A informação foi confirmada pelo deputado estadual e filho de Roberto, Ranieri Paulino. Segundo o parlamentar, o nome do pai foi colocado à disposição do MDB e deve ter confirmação na convenção do partido no dia 5 de agosto. Também no dia 5, será realizada a convenção do PDT, que deve oficializar a vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, como pré-candidata ao governo. O partido também ainda não tem chapa formada. E quem também não tem chapa formada é o pré-candidato ao governo do Estado, Lucélio Cartacho, do PV. Mesmo tendo uma vaga em aberto para o Senado, Lucélio confirmou que mantém diálogos com o PP e o PSC para a formação final da eleição majoritária. Este foi o resumo das notícias que mais repercutiram nesta quarta. As informações acessem blogdogordinho.com.br. Até mais!